Hoje é domingão, dando aquele balão. O rapaziada tá pra trás, joguei fumaça na cara deles. XTZONA tá fumaceando. Vamos ver se nós achamos. Vamos ver se nós sobe aquela subidinha nós subimos, um perdi ali. Vamos só subir uma subidinha que tem aqui. Há? Só subir uma subidinha que tem aqui. Se sai sai poeira, sai fumaça. Mesmo. Aqui, cara, tá um pozão, cara Faz uns meses que não chove e nós estamos nessa base da poeira aqui. Chama um subidão aqui. Subidãozinho, né? Subidinha de boa. XT tá fumando mais que não sei o que. Eles são agentes de zoonoses e transitam pela cidade espalhando o popular Fumacê. Vai ser uma trilha de boa porque a gente só tá andando em estrada seca aqui, quase não tem tá tendo lugar molhado. Vamos ver o que a gente consegue fazer. É um lugar que eu vou fazer trilha. Se falar que não tem banhada é mentira, mas não é a propriedade, a gente está liberado para entrar. Vamos ver o que nós para frente, beleza? Toca o pau. Aí o Xandeira de novo atirando, aí ó tá puar, hein? Você viu quanto botar tá? Meu Deus do céu. Isso me rica, pai do céu. <risos> opa, opa, morreu. Pula, bem que pula. Vamos ver o Julião passar aqui. Vem, Julião. E o Julião aí sim, Julião. Estamos progredindo, gente. Nós não é subimos esse tipo de coisa, não. Penos rapaz cabaço. Ai, já tô botando, já tô botando, já tô botando os botes pra fora. Já. Não consegue, né? Que pózão! Preciso urgente, urgente arrumar a suspensão da XT cara. Será que tá torto o barulhama? Tô indo reto e o Embulada. Urgente, urgente arrumar a suspensão Olha a cor dos matos, velho! Os matos tá vermelho de terra! Hoje, domingão, dia das mães. Mandar um abraço aí, de coração, pra todas as mães. Porque mãe é a melhor coisa que existe no mundo, né? Agradecer de coração, agradecer a minha mamãe, a Maura. Pensa é... uma mulher guerreira. O que, que eu sou hoje, basicamente, é, é tudo que ela me ensinou. Então, de coração aí, feliz dia das mães pra todas as mães. as mães trilheiras, as mães que gostam de um enduro, pras mães que gostam de... Até para as mães que não gosta de moto, porque tem mãe que não gosta que o filho pegue a moto com medo e tal, mas é a função de mãe querer proteger o filho. Então, um abraço para todas as mães aí, parabéns pelo seu dia. Hoje nós estamos em mais um dia de trilha, tentando fazer uma trilha, né? Mas tá seco, rapaz do céu. Bastante gente faz trilha no lugar seco, mas a gente aqui é acostumado mais a fazer no barro. Não muito barro também, porque as motos nossas não são muito fortes, são tudo nacional, modificadinha. Mas, estamos aí correndo atrás da trilha Se você que está assistindo esse vídeo não é inscrito Se inscreve, faça parte da nossa família TGS na trilha cada vez mais aumentando Essa semana nós viramos para 1.600 inscritos De coração Também quero mandar um abraço lá pro meu amigo Bruno Mosca Gente boa aí, que tá apoiando a gente aí Parceiraço lá de Leme, São Paulo Cara, é como dizer, cachorro Ah, cachorro força que ele tá dando pra gente aí no canal você que curte moto de trilha trilha, sempre que possível vou tá trazendo uns vidinhos diferentes aqui por enquanto ainda tô meio que na correria não tá sobrando verba pra fazer agora eu não tá sobrando muito tempo pra fazer vídeo, mas assim quanto antes eu vou tá fazendo uns vidinhos diferentes e eu vou notar que o povo gostou bastante do vídeo da DT, aí pra baixo aí, vou tá colocando na descrição desse vídeo aqui os vídeos da DT se vocês gostarem bastante dos vídeos que a gente está tendo Dá like para a gente estar tá vendo que vocês gostam E pode estar tá fazendo mais tipos de vídeos E comenta embaixo desse vídeo aqui Algum assunto na área de trilha, alguma coisa que vocês queiram saber Se tiver uma quantidade de comentários repetidos aí Ver que o pessoal está querendo esse tipo de assunto Eu vou estar tá trazendo para vocês Como diz, né? Não sou um expert, sou um roia Basicamente da trilha, mas a gente pesquisa traz o que vocês estão querendo saber. Galera, vamos continuar a trilha aí, então não se esquece, curtiu os vídeos? Se inscreve no canal, se inscreveu, já deixa o seu like aqui pra fortalecer o vídeo e bora pra trilha, valeu? Vamos ver o que nós achamos aí pra frente. Ah, onde vocês estão pensando aí, rapaziada? Vamos gravar a face do nosso rapaz aqui. Parece seus olhos? Deixa eu ver seus olhos. Nossa, seus olhos. Vamos ver os olhos do Júlio. O Júlio é o que tem o olho mais bonito aqui, só que é o mais feio. <risos> deixa eu ver os olhos. Deixa eu ver os olhos. Abre o olho, cara. Olha que olhos que ele tem. Nossa, que é bicho. Eu, eu quero Olhos internos. Olhos, interno, olhos né? famintos. <risos> quero olhos. <risos> Vai da merda, vai da, da merda. merda. Vai da, da merda, vai da merda. Vai, vai, vai da merda. merda, vai. Deixa eu no lugar aqui, vamos treinar uns graus. Uma retinha. Sobe! Vamos testar o freio, o freio vem. Segunda. Nossa. Quase. Só com uma cera mano. Treinar de novo Quase, mano Tem que pegar o controle Treinei Estava treinando filé esses dias, dá uns grauzinho, mas tá mais devagarzinho, mais de boa. Daí rapaziada, vocês não vão subir hoje? Não. Vocês não querem subir pra cima aqui hoje? Vamos passar nessa água aqui. Ali, ó. Vai aqui. Ah, pra matar a saudade subir Morri! Puta merda! Nossa <laughs> senhora, Agora não sei pra que lado que eles vão, você vai pra cá, vai pra cá Ai, vocês viram como que eu tô ruim, cara? Nossa, eu tenho que treinar, dói tudo a mão, dói o braço Ai, tem que treinar bastante Olha, deixa eu tentar matar as galinhas Tá querendo matar as galinhas, é? Pra que lado, Gabriel? Pra cá? Pra cá? Chegamos aqui agora, fizemos uma parada aqui no. Aqui é o quê? Bairro Paixão, né? Paixão. Aqui é onde é. Bolinho? Ah? Paixão. <risos> bairro Paixão. Bairro Paixão quê? Ah. Aqui é a sede de festa do bairro Paixão? Aqui é a, é a pia. Aí é a pia. Nossa, e vai, a... é vai a... zoar mesmo! Eu Estou sentindo uma treta! Ah é? Não. Vamos ver o rio. O... Opa! Não ligue não que eu estou soluçando. Olha rapaz, tá molhado! Ah, tá molhado aqui, tá molhado, ah, tá molhado! Olha que lindo, cara. Ei! É até bonito. Eu quero pegar um zombaizinho. Tá aqui sobe aqui, Pegão? Moto? Aqui sabe, ó. Eu sei que aqui sabe. Aqui desce aqui sobe. Vamos passar? Vamos vir aqui depois andar um balão de moto. Sabe os outros não ficar tá louco? Ai, ah, finalmente a água, depois de comer um, quase um quilo de terra. Então, cara, achei o lugar pra vir buscar pedra Pra pôr no meu aquário Legal, legal mesmo Olha um tronco que você pôr no teu aquário aí, Eu vou levar esse tronquinho aqui, pra ah, gente pra tá carregar <risos> Ficou o quê? Capai Ué, não choveu, né? Ah, foi aqui que vocês fizeram a carne? Mas por que ele deixou um pedaço? Caramba, não vai deixar uma cerveja Esse lugar que é assim, ó, Thiagão Capai Massa, cara um lugar bonito. Pare de eu É que você quase não tá fazendo trilho com nós, daí quando você faz tem que aparecer bastante você. Vai. A arte, <risos> Nossa senhora Galera, é o seguinte Não deu pra achar o lugarzinho filé hoje E agradecer de coração por ter ficado até aqui Se gostou do vídeo Já deixa seu like E daqui uns dias eu vou trazer mais vídeos Semana que vem já vou ver se eu faço um vídeo em filé com alguma coisa para diferenciar um pouco. E muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu joinha e valeu!